Eu e você, é hora de torcer Eu e você, é hora de torcer Eu e você, é hora de torcer Começou o Parazão, por todo o país. São 12 times que vão disputar, somente um é que vai levar. Na raça, na garra, no calor da emoção, na arquibancada, as torcidas na pressão. Quero ver quem vai ser o mais forte e vai erguer a estrela do norte. Todos juntos na torcida. A estrela do norte somente